Bom, agora que nós já enviamos o nosso primeiro certificado, vamos tentar automatizar os processos. Eu vou clicar no primeiro certificado e adicionar ele como favorito, clicando nessa estrelinha aqui. Vou criar um grupo, favoritos, esse aqui vai chamar grupo certificado. Vou salvar, a descrição vai ser certificado da Liga X, salvei esse grupo. Então, esse modelo já está dos nossos favoritos. essa formatação, assinatura, menos assinatura digital. Estou né? falando assinatura que eu anexei aqui. Então, quando a gente for criar agora outro certificado, nós vamos clicar aqui em incluir documento. Vou escolher certificado novamente. Agora, em vez de eu deixar marcado nenhum, eu vou escolher documento modelo. E a partir daqui eu vou escolher dos favoritos. Vou escolher o certificado da Liga X. Clicar nessa setinha. Descrição. Vai ser é certificado do Machado. Machado é nosso outro aluno. Destinatário. Machado. Machado. De Assis. Classificação não vou colocar nenhuma, observação também nenhuma, vou colocar como público, confirmar dados. Então, a partir daquele modelo, já geramos outro certificado para o Machado de Assis. Porém, eu vou ter que ainda alterar os dados. Machado de Assis. Matrícula dois três quatro cinco seis e o restante eu vou deixar o mesmo, vou assinar já de uma vez, conferir os dados. Digitei a assinatura do minha UFMG, já assinei certificado, vou digitar a assinatura da minha FMG. assinar, então já criei o próximo certificado, já está assinado a partir de um modelo.